Olá, tudo bem? Eu sou o Henrique Bonney, instrutor de trekking, E hoje, continuando os nossos assuntos sobre geoplanejamento de aventuras Eu vou falar sobre o Google Earth Pro Tentar dar uma resumida nesse programa aqui Esse programa fantástico Que é o Google Earth Pro ele existe há quase 18 anos, foi lançado em 2001, comprado pelo Google em 2003, 2004 E desde então ele tem sido uma plataforma de exploração geográfica ou de exploração geoespacial O Google Earth é uma plataforma, um programa que reúne imagens de satélite, fotografia né? É, camadas de, de informações geográficas, informações sobre locais, né? tudo no mesmo ambiente. E a partir dessas informações reunidas, permite que você trabalhe essas informações é, no formato de, de, de arquivos de, de informações geográficas, das extensões do próprio Google Earth, que é o KML, KMZ e permite, inclusive, que a partir dessas, desses arquivos, informações nesses arquivos, você converta essas informações para GPS, por exemplo para subir em plataformas geoespaciais como o Wikiloc, AllTrails, mapas colaborativos, né é, cria informações geográficas para para plataformas de mapa em geral e é usado por estudantes por exploradores por é, turistas é, é uma plataforma de multiconhecimento vamos lá então resumindo eu vou colocar aqui as funções mais comuns mais básicas vamos dar uma, uma passada aí no funcionamento do Google Earth e, e o que você vai fazer com essas informações como você vai usar o Google Earth o céu é limite embora a proposta aqui desse vídeo é apresentar o Google Earth para que a gente utilize essa plataforma como um instrumento dentro do, do geoplanejamento de aventuras ok então voltando lá no início lembra que eu falei que o Google Earth na prática é um programa de exploração geográfica né? então a partir do momento que você instala o google earth pro gratuito ele vai abrir essa tela vai abrir essa tela no globo terrestre e vai te permitir fazer é, é, é, essa exploração espacial escolher o que, que você quer ver no mundo não é verdade só com só com o seu mouse né mas quais são as ferramentas existentes para auxiliar essa exploração visual ok começando aqui com, com o Earth aberto você vai notar um campo de lugares aonde você vai guardar seus os dados que você for criar ou informações que você for criar ou receber você vai guardar aqui e aqui embaixo tem o campo de camadas que vai te permitir que separe as informações geográficas em, em camadas para te permitir explorar com um pouco mais eh, de informações, né? Fazer uma, uma exploração mais detalhada. Então, por exemplo, no primeiro campo, na primeira camada, nós temos a camada de limites e marcadores, ela vai te mostrar limites internacionais, limites estaduais, né? nomes é, de cidades né marcar nomes de cidades vai conseguir te mostrar algumas informações é, mais relevantes dentro dessa camada a segunda camada camada de lugares ela vai te permitir você explorar informações sobre esses lugares, que possa existir sobre, sobre esses lugares né? principalmente informações públicas né? é, lojas, estabelecimentos, mercados praças é, museus parques né? o que existir de informação é, pública na, na área que você está explorando então nós estamos vendo aqui informações sobre lugares, sobre ponto de ônibus, é, que linha de ônibus que passa nesse ponto de ônibus, é bem interessante. A outra camada na camada de informações de, sobre fotos são fotos que o que os usuários do Google Earth é, colocam na rede, né? e acaba e o Google Earth acaba pegando essas fotos que são é, tagueadas com informações de coordenação geográfica e agrupa no Google Earth algumas dessas fotos. Então, quando eu abro a camada de fotos, eu, em, eu posso explorar é, imagens fotográficas do ambiente que eu, que eu estou pesquisando. O que, que tem naquele ambiente? tanto no, na cidade quanto nos parques nas áreas verdes nas montanhas né? usuários que vão é, fazendo fotos tagueadas em gps com, com informações geográficas né? e vão postando depois elas são agrupadas pelo google é uma maneira interessante de você acrescentar informações ao que você procura a camada estradas é para abrir a camada de informações sobre logradouros principalmente logradouros oficiais ruas, vielas né? onde começa, onde termina as vias ah, os acessos isso é importante principalmente porque o roteamento de transporte é feito com informações dessa camada então quando você vai fazer um roteamento de um lugar para o outro você não vai fazer o roteamento de uma imagem para outra né? esse roteamento é feito por um caminho esse caminho é a camada de logradores então é ela que dá suporte para o roteamento de GPS okay. a camada de construções em 3D é uma camada de para quem é, cria construções com o que é um software de modelação 3D e acaba criando edifícios públicos ou edifícios icônicos né, em 3D e mostrando na cidade então por exemplo aqui é, lá no centro de São Paulo então nós temos edificações em 3D por exemplo aqui do edifício é, Copan né, do edifício Itália Uh, perdão hotel hilton né? O difícil tarde está aqui na frente e permite que você faça uma uma exploração interessante em cima de edificações em 3d isso te ajuda quando existir nos locais que existem você fazer um, um, um reconhecimento na área, você planejar um passeio. É bem interessante explorar ah, essas camadas em 3D, até é, para quem gosta de arquitetura, urbanismo, né? Planeja, planejamento público, explorar um pouquinho mais sobre a história. A camada oceânica, oceano, ela reúne informações... É, de pesca mergulho e pesca mergulho e ondas e, e surf né no mundo pontos de surf ponto de pesca pontos de mergulho a camada clima ela sempre traz a última imagem de satélite sobre sobre a, a atmosfera né? nuvens frentes de forma global é bem interessante a camada da galeria ela traz informações que os trilheiros gostam mais que são a, as informações colaborativas ou seja é, informações que usuários postam de lugares que visitam né? então ela traz de, de pelo menos três bancos quatro bancos de dados né? da comunidade do, do google earth sobre locais é, da comunidade do 360 cities né? que são imagens 3d é, imagens feitas em 3d que as pessoas é, fazem e publicam desses locais tagueados tá? georreferenciados já é, referenciamento é, do Altrails, então aqui ó, tem informações do do Altrails, aonde as pessoas postam fotos e tracklogs desses locais. E aí, para acessar o tracklog, você tem que entrar no All trails e, e, e procurar essa informação. E informações do Equilock, onde as pessoas publicam também imagens, vídeos e. É, informações do seu gps track logs né? e aí você pode no caso do equiloc explodir essas informações no próprio google earth ok então bem interessante dá uma explorada na região para ver o que, que tem a camada de informação global ela procura reunir é, informações de sustentabilidade agroecologia a agricultura familiar, proteção aos animais, né, ONG, associações, atividades que possam existir no mundo. E a camada a mais, tudo que não tem uma categoria específica: né, nome de lugares, parques, massas aquáticas, né, que você possa explorar. Mas o que eu mais gosto aqui é a camada de transporte, que, daqui de São Paulo onde você entra no nível da rua em qualquer rua que você escolha então associando aqui a camada de vias e ruas ele te mostra onde está cada ponto de ônibus e que ônibus que que passa naquele local né? e aí mais detalhes você entra no site da da sp trans e tem esse serviço de transporte em vários lugares do mundo dentro do google earth outra camada interessante tudo que existe no no no, no wikipedia sobre um, a região sobre qualquer região uma região física né é, uma região geográfica também é informado então por exemplo aqui há ah, se tiver alguma informação sobre o bairro Cidade jardim no, no wikipedia então ele traz essa informação do Wikipedia. E a, a outra camada de informação que a gente utiliza muito, dentro do, do vai sempre utilizar muito dentro do geoplanjamento de aventura é a camada geográfica, aqui é a camada topográfica, a camada de terreno, né? Então ele vai te dar uma uma, uma leitura, por exemplo, ah, eu vou pegar aqui a Uh, explorar aqui o pico do lobo Esse campo de pesquisa Tudo que existir no mapa O que você pesquisa Ele vai te trazer Você pode pesquisar nome de lugares nomes de picos uh, Ou você pode colocar coordenadas Coordenadas uh, Geográficas decimais em Graus e em minutos Graus minutos e segundos Então eu tenho aqui Uma Uh, uh, busquei aqui Serra do Lopo né? E ele me trouxe Se eu tenho a camada Topográfica desativada Ele me traz uma imagem chapada Não é verdade? Agora olha o que acontece no momento Que eu ativo a camada de terreno O terreno ganha relevo Ok? A partir do momento que o terreno ganha relevo eu consigo fazer explorações nesse terreno né? e aí se eu associo com outras camadas de informação eu posso explorar melhor o que eu quero não é interessante? Né? E se eu associar, abrir um pouco a galeria, por exemplo Estou ah, explorando uma região, eu abro a galeria Eu posso explorar o que, que as pessoas já postaram sobre essa região Esse cara aqui postou uma trilha do Pico do Lopo Então vamos dar uma olhada no Pico do Lopo não é interessante e aí eu vou se eu quiser ver mais coisas eu posso ativar a camada de fotos a camada de lugares a camada de, de limites né? E, e assim reunindo esse mundo de informações eu vou explorando geograficamente o que eu quero através do Google Earth é bem interessante ok então aqui a gente nós vimos como pesquisar como explorar como ativar informações né como explorar essas camadas agora aqui em cima a gente vai para as ferramentas de manipulação aí dessas informações aqui o marcador é um instrumento para mim marcar na minha exploração, alguma coisa okay? ou eu posso é, condicionar o marcador inserindo aqui a coordenada. Poxa, não é essa a coordenada, a coordenada é 200. Ah, não é essa a coordenada aqui, a coordenada é, é 500. Eu posso induzir, ou okay? posso criar um, um marcador no centro da tela sempre vai por no centro da tela eu coloco aonde eu quiser a gente usa marcadores para fazer marcação de, de pontos de interesse né? então isso é, é a ferramenta marcação que no gps a gente chama de waypoints né? a informação uh, de polígono onde eu posso fazer marcações de, de polígono de, de uma determinada área Dar o nome de Que eu quiser, descrever essa área Como eu quiser, alguma coisa que eu queira Colocar no mapa okay? Então, essa é a ferramenta De polígono Eu posso deixar transparente a informação né? Eu posso inserir medidas de ó, de altura dessa informação localização área etc a informação de de eu vou pular aqui o caminho que eu vou falar lá, lá na frente superposição que é a, a, a, a inserção de imagens georreferenciadas em cima do mapa isso eu tenho um vídeo específico sobre esse assunto tá? demanda um tempo é um vídeo aí de 10 15 minutos se procura lá na no playlist de geoplanejamento de aventuras Que você acha esse vídeo Sobre, sobre posição de imagens georreferenciadas no Google Earth okay? ah, Nós temos a ferramenta aqui de, de, de gravação Então, por exemplo Eu tenho uma trilha aqui da Serra Fina Eu quero... gravar essa trilha em imagens é só selecionar, selecionar o caminho e ele já cria um, um, um vídeo começa começo a gravar um vídeo é, em 3D né, dessa imagem e aí eu posso acelerar, acelerar posso inclinar, posso é, direcionar a câmera, posso aproximar, posso é, aumentar a distância, né, para que ele faça uma, uma gravação de imagem do do meu roteiro, do meu trek, do meu caminho, do meu track log, do meu percurso da minha viagem, para fazer um vídeo sobre esse assunto. Bom, essa função aqui são imagens históricas. Então eu posso é, aqui embaixo sempre mostra de quando que a é imagem, né? Nesse campo aqui a a imagem é de 2018 mas você vê, eu tenho aqui imagens de 2017 eu posso acessar imagens de 2015 eu posso acessar imagens de 2014 né, 2011 então é, a, a função de imagens históricas é, é um arquivo de imagens de satélite que em algumas regiões do mundo são 40 anos de arquivo okay? da mesma forma que eu exploro a terra, o planeta Terra. O Google Earth também me permite explorar o céu, o planeta Marte e o nosso satélite Lua, com as, da mesma forma, com imagens de, eh, fotográficas eh, reunidas no formato de mosaico e com informações geográficas. Dá uma exploradinha aí, ok? A uh, outra. Campo de informação interessante que é o que nos interessa, né? Também a gente vai sempre utilizar muito essa ferramenta aqui, que é a ferramenta de régua. É lá que você traça uma linha para medir distância né? para fazer o corte nessa distância que você é, criou para você fazer o corte de elevação desse local, né? ou seja, você tem o corte do relevo da topografia é... na ferramenta caminho, régua caminho é onde você vai desenhar a sua trilha vai desenhar informações da sua trilha ela com ela que você desenha né? botão direito sobre a sobre o seu traçado você seleciona perfil de elevação para você ter o corte topográfico teu corte altimétrico teu relevo daquilo que você da trilha que você está tá fazendo ok? e aí no, no corte de relevo você tem informações Sobre trechos, sobre inclinação, sobre elevação, né? inferior, média, superior, inclinação média, ganho e perda de altitude, distância entre os pontos. É uma ferramenta muito útil aí, que a gente utiliza sempre. Okay? É a ferramenta círculo é para você criar perímetros. Né? A gente usa essa ferramenta para a gente criar perímetros de ação marcação de perímetros okay. e a ferramenta polígono polígono a gente usa para fazer cálculos de área okay. qual o tamanho do perímetro qual o tamanho da área bem interessante então é vimos aí bastante coisa além disso permite também você criar salvar imagens ah eu quero imprimir essa imagem é só clicar salvar a imagem coloca o título coloca a legenda né? posiciona as, as informações gráficas né? para caber na imagem e aí você imprime você vai salvar a imagem e vai imprimir okay? uh, eu gosto de visualizar a grade a grade utm mas você pode colocar as coordenadas em graus e minutos graus de decimais graus de minutos em segundos até em coordenada militar quem gosta aí de brincar de, de airsoft e trabalha com coordenada militar o Google Earth também oferece essa opção quando você vai fazer o planejamento de ataque, por exemplo então você vê que é uma ferramenta que você usa para tudo né? para qualquer exploração eu quero o é, um novo teste aqui da, da que eu estava aqui falando da Serra Fina Peguei o track aqui do Tijuco Preto. Eu quero fazer uma exploração topográfica do Tijuco Preto. Então ele me permite que eu faça essa exploração. Em muitos casos eu consigo, ah, claro, com as devidas limitações, né? Da da tentativa de, de transformar uma imagem retificada em planificada em uma imagem 3D com as devidas é, erros né, de projeção etc. Mas dá uma ideia bem aproximada do terreno que eu que eu vou encontrar. Como é que eu vou encontrar esse terreno? Né? E assim eu consigo fazer as minhas marcações, fazer as minhas explorações, é, explorar visualmente tudo que, que existe no, no, no, no meu destino, né? tudo que eu preciso saber de informações de acesso, vegetação, inclinação, topografia, altimetria, né? acidentes naturais, é uma infinidade de informações que eu vou obtendo com o Google, com o Google Earth. Então é isso gente, essas são as informações, as funções mais básicas, mais acessadas, o Google Earth não se esgota por aí, né? é, tem muitas outras, outras funções que, associadas, é, dá para você usar de várias formas e é um mundo na ponta do mouse. Um grande abraço.